Aqui no auditório Hélio Moreira, o Fato Maringá.com acompanhou a assinatura do Plano de Meta 2023 da Prefeitura. Quais são esses desafios, prefeito? Olha, na realidade, o evento hoje é um evento mais simbólico, onde a gente faz uma apresentação do que ocorreu em 2022, né, nosso plano de metas e o plano de metas para 2023. Isso é importante porque nós trabalhamos com planejamento e cada secretário, cada secretária, assina aqui publicamente o compromisso de atender essas metas. E o que são essas metas? São os lanceiros da população. Aquilo que os bairros estão pedindo, a sociedade civil está pedindo, aquilo que o setor produtivo precisa, aquilo que a Câmara sugere. Enfim, nós vamos coletando todas as necessidades e colocamos isso em metas, em ações, em programas. E aí temos um cronograma de ação, ou seja, uma forma de você trabalhar planejado. Porque você quer fazer as coisas, nós queremos fazer, mas para executar você tem que ter uma organização, e é isso que é o plano de metas. E qual análise o senhor faz do plano de 2022? Olha, extremamente positivo. Nós tínhamos ali, não me lembro agora a quantidade de ações, mas nós atingimos 88% das ações programadas. É um número muito alto, porque também não, não só, nós fazemos não só as que estão no plano de metas, nós fazemos muito mais né, do que isso. Então, eu acredito que a cidade está vivendo uma fase muito positiva, Somos a segunda maior geradora de empregos do Paraná, a arrecadação vem aumentando sem que a gente aumente impostos, estamos fazendo muitos programas, obras e serviços, continuamos com os indicadores muito positivos, claro que temos problemas, como todas as cidades têm, mas comparado com a realidade dos outros municípios, nós estamos com os indicadores muito positivos e continuaremos avançando. Para isso, precisa organizar o trabalho, planejar e estabelecer as metas para que a gente possa cumprir. E essas metas estão ligadas à ODS, que faz parte da agenda de 2030 da ONU. É, a ONU organiza, organizou essa agenda 2030, ou seja, onde o mundo vai chegar, quer chegar em 2030, e, e para chegar nisso ela estabeleceu 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável do milênio. Então nós atingimos as metas dentro de cada um desses objetivos para que a gente possa acompanhar essa expectativa. De chegarmos aí a um mundo melhor com um desenvolvimento sustentável que é o que precisamos, né? Desenvolvimento sustentável que atinge a vida de cada uma das nossas pessoas. As obras estão acontecendo, as ações sociais estão acontecendo e somos referência para o Brasil todo em saúde, educação, segurança, enfim. Eu acho que Maringá está numa, num momento muito bacana. E uma da, um, do, um dos desafios principais é conseguir transferir toda essa eficiência também para os municípios da região metropolitana e, quem sabe, até mesmo para toda a MUSEP. Né? Sua Secretaria de Aceleração tem um papel fundamental junto né, com a Secretaria que integra todos esses municípios, né, que é a do Erradon. Sim, a Secretaria é, de Assuntos Metropolitanos, né, onde a gente está... É, fazendo várias ações junto com os outros municípios, para que, que toda essa região metropolitana cresça junto. Não é justo Maringá só ela crescer. Até porque também é, a economia de Maringá depende muito dessas outras cidades que vêm comprar em Maringá. Então nós precisamos manter também a economia dessas cidades também ativa, acelerada, aquecida. Não basta só ser Maringá a melhor cidade para se viver que... e ao redor está tudo... É. Muito não está legal. Com certeza, acho que tem que ser a região metropolitana de Maringá, é a melhor região do Paraná, do Brasil, enfim. Tá certo, muito obrigado com o vice-prefeito Edson Escabora, Ligiane Sione, José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com.